mas ela também é essa e a outra, é, tem assim caça a mesma coisa a única diferença dessa amarela é que ela é uma antena mais trabalhada, mais cheia de detalhe então ah, aí o pessoal que vê o vídeo aí na entrada tiver interesse a descrição está embaixo do vídeo e nós já vamos encerrar o vídeo porque ele já está ficando meio longo, pedi o pessoal para se inscrever no canal e deixar o like e vamos ao vídeo, vai okay. a Tudo é Maurício Mococa. Eu vou fazer uma apresentação das Zara Essa que eu tô na mão aqui, é a modelo 2, que é uma tecnologia de ponta. O pessoal que tiver interesse, aí a descrição tá aí embaixo aí do vídeo. Agora eu vou mostrar a modelo 3.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 Aí o pessoal que tiver interesse aí a descrição está embaixo do vídeo e vamos ao vídeo. Boa tarde amigos, sou Maurício Mococa. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrar para os amigos aí que eu vou eu vou construir um barracão. Em cima de um veio de ouro. Porque aqui é um loteamento. Eu já fiz uns vídeos aí anterior aqui mostrando esse veio. Mostrando o pessoal como identificar o veio. E eu vou fazer mais um vídeo em curto. E também mostrar para o pessoal aqui que eu vou construir em cima dele. Vou fazer um barracão aqui e esse barracão vai ficar em cima de um veio de ouro. Esse veio a gente não sabe a profundidade que ele está, mas ele não deve estar não tá fundo, ele deve estar tá uma média de 10 metros, 8 metros. E mostrar também como que a usuária iônica identifica esse veio. Já que nós vamos fazer o vídeo, nós vamos aproveitar para mostrar mais uma vez como entra no veio, como sai do veio. E vai ser um vídeo curto, porque a minha bateria está descarregando tá nosso amigo Edson aqui que vai ajudar, vai ajudar na filmagem então deixa eu mostrar aqui ó dessa pedra aqui ó dessa pedra ó, lá em cima mais ou menos uns 25 metros lá naquela outra pedra essa outra pedra que tá aparecendo aí na câmera Estou tô, tô meio longe dela Essa pedra Dá mais ou menos aqui uns 11 metros de frente Bem no terreno Aqui é o terreno Para que passe o meio fio, que é onde vai ser assaltado E a chácara, esse veio Ele começa 3, é pouco mais de 3 metros aqui da guia Ele começa aqui pouco mais de 3 metros E vai até o barranco então é, vai ser construído em cima desse veio. Agora veja bem. Vai ficar uma, uma uma construção em cima de um veio de ouro. Aí no futuro, pode ser que essa construção vai ser desmanchada. Porque o cara vai querer minerar esse, esse minério. Então agora eu vou passar para o nosso amigo Edson continuar. E mostra aqui, ó mostra aqui embora. grava mais perto de mim aqui esse carro aqui é o um rubim um rubim nessa câmera aqui é um ouro o um ouro na câmera vamos tampar a outra câmera um rubim por que o rubim agora? o rubim é o seguinte o, nós mudamos do topaz para o rubim porque o rubim aumentou o poder de busca se você tirar o ouro aqui da câmera e deixar só o rubim o rubim procura rubim e procura safira então você está no lugar, não deu diamante, não deu ouro então você tira, tira deixa só o rubim na câmera quem sabe da rubim ou da, uma, da safira quer dizer comentou que aumentou o poder de busca quer dizer que a busca agora ficou um pouco melhor e o rubim e o ouro procura ouro porque o rubim elimina as outras pedras então agora eu vou mostrar para aqui ó bom pra mostrar nas varetas dessa pedra aqui ó aqui ela já entra aqui já entra dentro do veio Aqui eu estou de fora do veio. Chega pertinho que não vai não vai sair falar Aqui ó, eu estou fora do veio. Se eu caminhar em cima da pedra, ó, a hora que eu falar pedra você mostra na pedra. Se eu cair em cima da pedra, aqui ó, a vareta já vai cruzar. Porque eu já entrei no já entrei no, no veio. Então daqui ó, eu vou para cima. Daqui até que lá em cima, as varetas vão cruzar. Por quê? Porque eu tô, estou tô na beirada do veio. aqui ó eu vou caminhar até aqui em cima e eu tô em cima, eu tô dentro do veio quer dizer não não praticamente dentro do veio mas em cima do veio agora aqui já abriu a forma mas tem um borrachudinho mordendo aí aqui eu tô na beirada do veio aqui ó a pedra tá mais ou menos 20 metros lá embaixo então a Agora eu vou caminhando pro lado do Edson, eu vou começar a entrar no veio. Agora eu vou caminhando a largura dele, pra vocês verem até onde ele vai. Aqui ele vai dar mais de 30 metros. aqui. E outras antenas não descruzam. Eu posso ir andando que ela não vai descruzar. Outra coisa, não precisa andar devagar não, pode andar rápido. Ó, outra coisa, presta atenção. Ó. Aqui aonde eu entrei aqui, aqui ó, elas vinha cruzada, só que aqui deu um veio forte. Ó. Aqui o veio ficou mais forte. agora aqui ela abriu eu saio, acabou o veio lá de onde eu estava aqui dá uns 30 metros agora eu vou entrar na beirada dele aqui e vou para baixo aqui ele vai sair vai abrir acabando de sair de dentro dele Bora Agora aqui, ó. Aí pega lá, vai lá em cima, lá no horto e volta aqui embaixo. Então mesmo aonde eu vou construir aqui, ainda vai sobrar um pedaço de um veio dentro do terreno do outro vizinho. Agora uma outra coisa que eu vou falar para vocês. Esse veio não, vou mostrar para vocês. Esse veio não termina aqui. Ele pula um pedaço aqui. Começa de novo, vou mostrar na minha mão Ele começa aqui um pedaço Pula um pedaço, começa o veio de novo, vai, vai, até chegar lá Outra, todo veio, ele está no rumo Que o sol nasce No rumo que o sol, que o sol entra Não tem nenhum veio assim, ó, você não vai achar um veio de ouro assim, o contrário Então é tudo rumo que o sol nasce, rumo que o sol entra é que está os filão E por exemplo, aqui ó, nós vamos fazer um teste rápido aqui só para ter uma ideia rápida. Ó, aqui eu tô eu tô aqui não, eu tô fora do outro aqui, ó. Eu vou pegar a beirada dele aqui, ó. Aqui eu tô na beirada desse veio desse, de desse trás. Agora eu, eu vou sair dele, ó. Eu saí dele, agora pode acompanhar que eu vou para cá Então eu saí dele, presta atenção para vocês verem Então vai pular um pedaço E vou entrar no outro veio da frente Já entrei ó. Aqui começa o outro veio Por quê? Porque esse filão tá assim ó. Ele está rachando nessa direção ó. E ele deve dar mais de quilômetro aqui Um, dois quilômetros de veio ele pula um pedaço pula aí 10 metros 20 metros 50 metros e começa de novo então ó quer ver sair daqui eu estou dentro desse outro veio para frente daquele saí dele deu um em mais ou menos de uns 7 metros então eu vou continuar esse é o segundo é o segundo veio ali aqui na frente eu vou entrar no outro veio que é o terceiro entrei esse é o terceiro e assim por diante se eu continuar reto para lá se eu continuar reto para lá vai vai fazer tudo a mesma coisa que eu entrei no outro veio ele vai ele vai aqui Ele se tornou mais forte aqui, ó. Terminou ele também. Agora eu só vou dar uma olhada para baixo aqui para ver para baixo para onde é a largura dele. Aqui agora eu estou indo ao contrário, para achar a largura do veio. Terminou aqui, ó. É um veio que tem uns 7 metros, mas isso aqui é um filão, é um filão comprido e esse filão aqui, ele vai para ir afora tudo daqui ele vai rachar lá para Minas então lembrando aí o pessoal que está começando a garimpar, que for procurar veio sempre procurar o sentido do sol, para o lado que o sol nasce o lado que o sol entra então sempre que usar as varetas a primeira vez que for usar as varetas, põe as varetas para o lado que o sol nasce o sol nasce de lá, põe as varetas para lá e começa a andar com elas e se você começar a andar para cá, tá certo que ela, elas vão virar pro o lado de cá. Mas o correto é você começar a procurar com ela para o lado que o sol nasce. Porque quando eu procuro aqui, ó. Olha lá, ela já virou de volta. Porque ela quer é que eu vou para um filão. Tem outro filão começando lá em cima. Então eu vou voltar para cá, ó. Onde acho que é que eu vou. Por quê? Porque tem outro filão começando aqui. Ó porque vem do sentido daqueles lá de trás ele segue reto então aí o pessoal que está começando aí presta atenção aí no vídeo porque quando você acha um quando você acha um veio ou um manchão então o que, é que acontece ele termina mas ele começa na frente de volta você pode caminhar para o lado que o sol entra e pode caminhar para o lado que o sol nasce então, sempre você vai achar onde ele começa de volta. Então, se você for abrir um, um serviço, um trabalho, uma mina, você vai abrir essa mina acompanhando o sol. Você não vai abrir a mina cortando o contrário. Então, você acompanha o sol. Por quê? Porque mesmo que você saia de um filão, você entra no outro. Você cava poucos metros, 10 metros, 5 metros, você já está entrando no próximo filão. E... Isso aqui é um loteamento, aqui vai ser construído o caso, tudo em cima desse, desse, desse veio, tudo esse filão que tem aqui. Porque não foi descoberto antes do de lotear, se tivesse descoberto antes de lotear aqui poderia abrir alguma coisa. E desejar os amigos aí, do, pedir o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar seu like, acionar o sininho aí, porque quando tiver vídeo novo o YouTube notifica. E o pessoal dá uma força aí canal possa crescer. Deus já agradeço a todos, uma boa tarde Maurício Mococo.